Olá consulentes, sejam todos muito bem-vindos, eu já estou aqui embaralhando e hoje vamos saber uma situação que se não aconteceu vai acontecer muito em breve para escorpião. Escorpião, uma situação difícil aqui, que está pelo avesso ou parada, te gerando gasto muito grande de energia, mas não é para você se desmotivar, ficando ali na defensiva. É para você... Continuar em frente, pensando em como moldar essa situação cada vez mais. Para que a sua vida flua e a pressão tende a se dissolver. Te levando para uma situação melhor, de muita segurança, de muito bem-estar tendo aí a sensação que valeu a pena todo o planejamento anterior. E que o momento difícil também foi uma peça importante desse quebra-cabeça, que é a sua existência. Tem uma pessoa aqui que vai em frente que se abre para a vida, que se envolve com aquilo que gosta, que pode ser tanto alguém especial na sua vida quanto você, que muda o jogo através de outra perspectiva, limpando toda a energia de dor, tristeza e mágoas, então, se ame muito, cuida de você e não aceita esse momento difícil. Mas, usa ele ao seu favor, que tudo vai melhorar, tá bom? Gratidão.